Gente, olha os cachorrinhos mamando Olha o tamanho da barriguinha deles Como é que tá cheia Tá cheia a barriguinha deles Eles querem mamar Olha a riqueza O Todd tá aqui Ele tá engasgando, comendo Olha, tanto que ele tá comendo Sabe o que é isso aqui, gente? Ração Isso aqui é a ração premium Com caldinho de frango assado Coloquei pra eles Eles gostam demais e a Lara comi. Tá gostoso? <risos> e a riqueza comiu, né? Um pedaço de frango. Gente, peguei o frango. O um pedaço de frango que tinha assado. E eu piquei de ela. Porque ela tadinha. Tem que comer bem. Porque ela tá dando de mamar pra quatro filhotinhos. E, gente, pra responder suas perguntas, eu vou vender os filhotinhos, tá bom? Bem capaz de ficar com um filhote só. <risos> que lindo muito lindo esse bebês gente tá muito lindo eles olha esse aqui gente deixa eu ver se esse aqui é o outro é esse, esse aqui gente eu acho que ele é o que nasceu por hoje ó oh, tá quem deixar tirar ele né olha a patinha dele é branca tá vendo patinha dele é branca todos machinhos vem cá Bem, eu vou colocar o senso no petinho de sua mãe, tá chorando. Eu tirei do petinho. E a riqueza acostumou comigo, gente. Cuidando dela, eu cuido dela, do carinho dela. Agora tá deixando eu pegar o filhotinho. Né, meu filho? Mesmo assim, a filha quer não deixar muito, não. Tá gostoso, Todd? Tá gostoso, papai? <risos> e eu separei. Eu tava assim, tinha que comprar casinha, eu fui. Separei a casinha aqui pros cachorrinhos. Deixa eu mostrar a frente. E eu coloquei a frente pra lá, tá vendo? Eu não coloquei aqui a frente. Junto com a da riqueza, porque a riqueza é bravinha. Eu coloquei a frente aqui, tá vendo? Atrás da entrada da casinha da riqueza. Aí, eu tô arrumando, mas eles colocam tudo pra fora. Isso é bagunceira. Aí, pra eles ficar quentinhos. A Lara e o do... deita aqui. Que a riqueza não deixa eles dormir lá na casinha grandona. Então é isso aí, gente. Forte abraço. Curte o vídeo aí, compartilhe e inscreva no canal.